fazer um comentário de Bedwar. Vocês podem parar de tradar nas minhas partidas? Vocês podem parar de jogar com o cérebro criando as partidas arrancadas sem querer. Anhe jogo o Sancada, velho. Legitimamente puto. Eu podia ter salvo minha cama se não fosse um hit ridículo que ele tinha levado. Mano, que ódio. Não sei se eu devo puxar pro próximo time ou pegar esmeraldas pra ter poções que destruir todo mundo. Talvez eu devo fazer isso, realmente. Enfim, o azul tá vivo. Não, pera, eu sou branco. Por que que eu tô vendo o azul? De longe eu sou o ser com mais diamantes da superfície. Talvez eu devo voltar e gastar todos os meus diamantes em coisas fortes. Não é tão útil quanto esmeraldas? Não. Mas ainda assim. Alguém pegou um diamante? Mano, se eu morrer com nove diamantes eu vou ficar tão pulo. Não posso fazer nada de madrugada. Ah... É, cara, acho que é uma boa ideia, fé. Vamos retribuir o favor que esse amarelo nos fez, né? Eu devo ficar aqui, eu devo voltar pra minha ilha, gastar meus recursos. É, melhor. Não posso. Nessa quando eu tenho invisibilidade. Tá, ok, eu posso. Cara, meu, olha de novo. Se o cara desconecta e reconecta, é tá hard. O cara faz isso pra chegar nele mais rápido. Mano, capaz que você já, agora, eu seja agora, ser mais forte desse jogo. Porque eu tô com quase proteção 3 na minha armadura, uma invisibilidade e uma enderpeel. Ok, o amarelo é o meu maior preço, meu maior prezo não, meu maior perigo, minha maior preocupação. Eu devo ter mais medo agora. Train hard? Enfim, odeio minha vida.